Oi pessoal, mais uma gravação, mais uma entrevistada ilustre. Eu estou aqui com a Silvia Mazulo, que é uma atriz com uma carreira e muitos anos de experiência que ela vai compartilhar um pouco hoje aqui no nosso canal sobre como a gente agora precisa se adaptar a esse novo desafio de conectar as pessoas sem que a gente tenha para isso é, essa capacidade de estar tá junto, de estar tá perto, né? Então, diz um oi aí, Silvia. Olá, boa tarde, Rodrigo. Muito obrigada né, por essa oportunidade. estou muito feliz de poder participar. Obrigado pela sua presença, Silvia. É, antes da gente continuar, pessoal, só pedindo para vocês curtirem é, o vídeo, assinar esse canal... Compartilhar com o pessoal, quem você achar que merece ver esse conteúdo de altíssima qualidade e ah, dar uma olhadinha aqui nos comentários do vídeo sobre esse grupo eh, de, de colaboração virtual que a gente está montando entre empresários, entre profissionais liberais e mais informações você vê aí embaixo. Então, vamos à entrevista. Então, Silvia, eh, essa é a, é a grande questão que tem, que tem me, me chamado a atenção aí alguns dias, que é o que, que a arte cênica eh, pode nos oferecer né, com a, a sua história milenar e as suas técnicas milenares né, que tanto influenciaram a, a, a civilização a chegar no ponto que a gente está hoje, né, que foram base para tantas... Eh, coisas importantes na, na nossa sociedade para avanços políticos e tudo mais que, que ela poderia nos oferecer num momento onde onde é, se extingue uma, uma base uma plataforma que foi é, a, a a nossa base histórica de de se conectar né antes existia o palco existia o teatro como interface né mas existia com isso também uma, uma capacidade de você é, afetar emocionalmente as outras pessoas, que a internet e, e esse tipo de conexão digital é, subtrai bastante. Assim, eu diria que pelo menos uns 80% ou 90% da, da nossa capacidade de é, se emocionar né, ou de transmitir empatia fica comprometida com isso. Né? e aí essa questão passa a ser de fundamental importância, né? Porque a gente precisa é, gerar essa conexão para conseguir criar confiança, né? Construir laços e poder voltar a, de alguma forma é, sobreviver, né? Garantir nosso sustento, fazer negócios, é, mesmo sem ter o meio físico como conexão. Então, o que você que acha, Silvio? Aí eu vejo assim, como você disse, né? O teatro, ele é essencialmente presença. E presença física, né? Então, agora a gente vai, todo mundo vai ter que pensar, vai ter que se reinventar dentro disso. Como você vai criar potência da presença física no meio virtual? Eu acho que o teatro, ele traz uma coisa muito importante. A primeira coisa que é você se abrir para o novo. Porque o teatro, ele está sempre querendo coisas novas. Né? Ele está sempre buscando é, se colocar no lugar do outro e sentir novas experiências. Então, isso eu acho que já é uma base para você conseguir um contato, ainda que seja virtual. Uhum. Né? Porque quando você está realmente para o outro, você está presente, você está aberto de novo, você tem menos dificuldade... De, de buscar e de experimentar. Então eu acho que isso é, é uma base, né, que nos traz, porque nós temos uma história, né, o teatro, assim, o teatro, você não pode, não tem edição no teatro, uhum. né? você tem que improvisar. Você tem o, o espectador espectador ver suando, sente uhum. o cheiro do ator. Uhum. Como é que a gente vai poder reproduzir isso? Uhum. Eu acredito que é essa a nossa força de presença. Uhum. quando você está realmente para o outro, realmente interessado no outro. Uhum. Então, eu acho que isso é um treino que a gente faz, ele pode ser feito virtualmente, né? uhum. E vai dar dar um ganho para a gente poder experimentar essas novas coisas. Entendi. Entendi. Então, então você acredita que de alguma forma a gente tem como amplificar a nossa é, capacidade individual de presença, né? De a nossa é, nossa energia, a gente tem como potencializar, escalar essa energia para compensar é, o, o que a distância, o que a mídia subtrai de conexão é, entre as pessoas. Né? Sim, eu acho que a gente pode criar é, campos uhum. de, de presença. Você pode é, imaginar, você pode é, tentar se sentir a presença do outro, né? Uhum. Como eu posso poder sentir a sua presença Sim. aqui comigo, uhum. né? E isso é, é um ganho para mim. Isso uhum. é, me traz até, como eu vou dizer, é, sensações também físicas, uhum. não é? Uhum. Eu posso criar na minha imaginação a sensação de outro estar lá presente. porque eu acho isso assim necessário? Uhum. Porque o ser humano precisa disso, uhum. a gente é essencialmente é, sinestésico, uhum. né? as pessoas com quem eu tenho conversado virtualmente, todas estão é, enlouquecidas querendo um encontro. Ai que vontade de te abraçar, ai que vontade de beijar não sei quem, ai que vontade de ver né, pessoalmente, então isso a gente vai ter de alguma forma, e o teatro ele, ele te traz isso. Né? Uhum. Essa questão de você imaginar, de você criar esse campo onde você pode sentir as pessoas mais próximas. Uhum. É assim que eu vejo, porque para mim também é muito novo. Eu uhum. sou de uma geração que, não, na, mesmo no teatro mais formal, nós não tínhamos nem outras mídias. Né? Porque hoje no teatro você usa o audiovisual, você usa a projeção, você tem outros recursos. né? Na escola que eu fiz e que na minha geração fez, era o ator e o auditório, uhum. e pronto. E isso era o teatro, eu ainda acredito nisso, isso é o teatro. Uhum. Mas eu acho que as outras coisas vêm e vão agregar. a gente não, Assim, o teatro não vai morrer, como o rádio não morreu, como o cinema não morreu. Uhum. Não é? Elas vão agregar. A gente vai descobrir isso juntos, porque é uma coisa muito nova, muito uhum. nova. Bom, então, é, você acha que a gente poderia dizer que a gente, nesse momento, está tendo essa experiência de perder esse canal tradicional, né, o primeiro canal é, que a gente conhece de, de conexão com as pessoas, desde que nasce, né, esse contato físico, né, essa, é, é o corpo a corpo, vamos chamar, e, e a gente, ao mesmo tempo que está nesse momento assim... É, sem, sem essa possibilidade, né? com essa possibilidade em suspenso, a gente está ganhando também uma amplificação das nossas possibilidades de conexão, no sentido de que agora eu posso estar conectado com pessoas de outros lugares muito distantes, eu posso estar conectado com várias pessoas, né, a gente vê assim nos grupos do, de, de WhatsApp, por exemplo, como que... Existe uma troca, existe uma, uma, uma conexão, né? Às vezes a gente pensa numa pessoa, ela já mandou a mensagem pra gente, né? E, uhum. e aí, nossa, acabei de pensar em você, né? Essa, essa coisa que existe também, né? Essa, é, tem gente que explica isso com a física quântica, por exemplo. Mas é, então a gente é, tá, tá nesse momento vendo um, uma, uma troca dessas é, dessas possibilidades de, de conexão, né? de, de trabalho, de é, integração. E aí, de uma certa forma, a gente nunca foi tão ilimitado nesse sentido, né, Silvia? Porque realmente agora a gente pode estar tá em qualquer lugar do mundo, né? A gente... Ah, tudo bem. É, a, gente... a vida real, a vida real. Uhum, é, é, é o teatro da vida real, né? Que não, não para. Então, assim, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo, né? É quase uma coisa assim, a gente é como se estivesse tendo uma, uma simulação de ser, de ter a telepatia ou, ou, ou holograma, né? É como se, bom, é, a gente já viu aí agora é, parlamentos no mundo, até inclusive brasileiro, que estão votando coisas, estão processando decisões, né? É, se reunindo por videoconferência, é, programas de televisão que antes que antes eram gravados no estúdio, né, tradicionais tipo Roda Viva, é, em que um convidado agora não, não vem mais o convidado, eles trazem uma TV, põem <risos> lá no meio da do cenário e aí fica aquela TV lá, então a TV veio para a TV, né? E e aí, é, a, ou seja, isso isso é realmente um uma visão do futuro, né, onde onde a gente está cada vez mais ilimitado, né, a nossa, a nossa, a gente não está preso mais ao meio físico, né, e a limitação física que esse meio físico impõe, que é rígida, né, que, que enfim, não pode dois corpos estar no mesmo tempo, no mesmo lugar ao mesmo tempo, uma pessoa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, e aí com a internet agora pode, né. Ou seja, na mesma telinha estamos eu e você aparecendo, né? E, e ao mesmo tempo eu posso estar aqui enquanto eu estou é, ainda conectado, chamando um pessoal, ó, oh, aparece aqui online, estou com uma galera. Então, é, a gente tá, talvez nunca esteve é, tão, de certa forma, transcendido, né? Transcendente da, da das barreiras físicas, né? Mas ao mesmo tempo isso é, tira, tira um pouco dessa, dessa é, energia, da, dessa conexão. Né? E aí seria, a, a, a, na sua análise, o que, o que a gente está vendo é que para compensar isso, a, a, o indivíduo precisa pôr mais é, intensidade na presença dele. Não intensidade. É? O, que eu, o que eu vejo... É o seguinte, eu, eu não me sinto como perda, nós, nós estamos tendo uma perda nesse contato presencial, ele é temporário, uhum. né? é? triste, isso vai demorar para passar, mas isso vai passar. Uhum. Né? E nós estamos no teatro, a gente tem um exercício chamado laboratório, eu acho que nós estamos mergulhados no laboratório, porque esse período ele está servindo para a gente primeiro valorizar, né? O encontro presencial, porque a gente está sentindo falta. Então, a gente sabe que isso é um valor para nós. Então, eu tenho conversado com alguns artistas: será que vai existir teatro depois disso? né uhum. Quando as pessoas descobriram esse, esse encontro virtual? Acho claro que vai existir, porque a gente está valorizando, a gente sabe qual é o valor disso. Por outro lado, como você está falando, nós estamos com um mar de possibilidades uhum. agora, para a gente testar. E a gente só vai saber né, qual a qualidade, como é que mudou a nossa relação efetivamente daqui a um tempo, né, como uhum. você estava falando da, da votação. O, uhum. qual, qual o impacto que isso teve na votação ou qual o impacto que isso tem numa entrevista quando a pessoa está presencialmente junto com as outras pessoas ou quando isso é feito. E a, a gente não sabe isso. Né? Uhum. A gente está tá experimentando. Isso Sim. é ótimo. Hum. Embora estejamos em um período difícil, uhum. por outro lado, é um período muito rico. É. E a gente, a gente tem tudo para experimentar. E temos é. até tempo para experimentar, porque estamos tem. em casa. É, é. E então, isso era uma reclamação é. de, todos, de todos nós, não ter tempo, né? Agora, agora ninguém Sim. tem mais essa discussão. Agora temos. É. É. Uma coisa que me preocupa é se essa esse boom assim de possibilidades virtuais, isso não vai aprofundar também a, a divisão social, porque Sim. existem muitas pessoas que ainda não têm acesso. Uhum. E se a gente começar a ter muito mais acesso e tudo fica muito mais por meio virtual, como ficarão essas pessoas que não têm esse acesso? Por exemplo, Sim. a educação, né? Sim. A, a educação primária é por meio virtual. Né? Isso já existe. A distância existe, mas é, tem algumas propostas né, de uhum. que a educação primária a educação pública seja virtual. Uhum. Mas o Brasil é imenso e nós temos pessoas que não têm saneamento básico. Okay. Nós temos pessoas que não têm uso elétrico. Uhum. Como, se, será que isso vai aprofundar? Então, acho que cabe a nós que temos o acesso, que estamos no laboratório, é, pesquisar formas de contato, né, para a gente valorizar e trazer essas questões, como está que na nossa mão. Porque nós somos privilegiados, nós temos os dois, então a gente tem que pegar esse tempo que estamos, não digo parados, mas confinados, para a gente experimentar muita coisa e depois levar isso para a sociedade, levar isso para as pessoas para melhorar. A vida Eu acho que vamos sair mais, vamos sair mais fortes, vamos sair melhores. Eu tenho Sim. essa esperança. Eu tenho é, essa esperança. Sem, sem dúvida nenhuma, é um, é um evento que está sendo muito educativo, né? Em vários sentidos. E é, você mencionou a coisa do... do de, como Qual seria o resultado, né? A diferença do resultado dessas votações. Eu acho que isso é uma questão. Seria talvez a primeira para é, é, com, a gente começar a interpretar, né? sobre a, as consequências políticas desse, desse momento. Né? Eu acho que nunca a gente foi tão chamado a tomar as decisões em conjunto. Né? A gente está vendo aí como que os governos dos estados estão é, saindo, vamos dizer assim, estão é, tomando, assumindo um protagonismo quando o governo federal é, parece meio sem saber o que fazer. É, a gente vê municípios assumindo protagonismo quando o Estado não está sabendo o que fazer. e uhum. Então, assim, existe uma, uma inversão da hierarquia, né? A gente está vendo aí as famílias, a, a, as, as ruas, os bairros é, se conectarem mais, né? Então, uhum. as pessoas é, consumindo mais de quem é, é um produtor local ou, né enfim, recorrendo a esse tipo de... de é, presença mais local, né? É, outra coisa que que eu me pergunto assim, com essa com esse tipo de transformação política, né? Por muito tempo houve a coisa da democracia participativa ou representativa, né? É, onde nós votamos pessoas para ir para um outro lugar onde elas votam as ideias, né? Então é, por que que existia isso? por uma questão realmente de distância física, né? então num país grande que não precisa ser do tamanho do Brasil pode ser do tamanho da França, da Alemanha, Dinamarca, pode ser um país pequenininho, mas é, realmente não dá para todo mundo estar acompanhando as decisões que, que estão acontecendo e tal. Então é, existe essa instituição da representação política, né? e, e aí nesse momento a gente tá, tá já que o parlamento está se, se reunindo virtualmente, então, né, podemos todos nós estamos no parlamento? Todos nós podemos né, participar. Sim, eu estou é, é, animada com, com essas no, esses novos contatos. Por uh -huh. exemplo, vou contar uma coisa pessoal. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa é, primeiro virtualmente. Nunca conheci uma pessoa pelo meio virtual. Agora eu já conheci acho, umas quatro pessoas. E eu falei, nossa, como é estranho, né? Porque antes eu conhecia, aí a gente acabava falando e tal, pelo meio virtual. Aí eu né, fiquei pensando, qual vai ser a qualidade dessa relação? Né? Porque já, já já fui convidada para fóruns. Então, assim, está está é muito mais democrático. Né? Uhum. por meio dessas pessoas que eu não conhecia como você diz né? uhum. nós tínhamos a distância física e alguém nos representava agora a gente pode acompanhar é, é, no tempo real tudo o que acontece até né, no carnaval. então isso é muito importante Então acho uhum. assim eu, vou, eu volto a dizer, cabe a nós nós temos que ficar experimentando e vendo quais são as melhores soluções disso porque tudo tem uhum. dois lados. Isso pode ser a maravilha para a sociedade, que agora é muito mais participativa, muito mais democrática, ou isso pode aprofundar uma diferença social que já existe. Né? É, eu, então, um outro nós outro é temos que... que... Porque é um instrumento, tudo é ferramenta. Sim. Então, qualquer tecnologia eu... é ferramenta. Eu, eu então, acho nós não sabemos como coisa... a gente vai usar essa ferramenta. Com certeza. Eu acho que uma coisa é importante que você mencionou é que ao mesmo tempo que a gente agora tem a possibilidade de estar conectado com tudo, assim, com várias pessoas de um grupo, com vários grupos ao mesmo tempo, ou grupos de grupos, né? Assim, ou seja, a gente está conectado com uma multidão, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, é... imagina aquela sala de aula onde existe um aluno que fica mais no cantinho, caladinho, né? É, esse perfil de pessoa ele é, é um perfil que a gente pode estar tá, é, possivelmente esquecendo <risos> essas pessoas e talvez nunca foi tão fácil para essas pessoas se isolarem e, e, e serem esquecidas é, então esse com certeza é um, é um paradoxo desse momento né assim quem quem é quem tem essa presença nunca esteve tão conectado e tão acompanhado né? e quem não tem, ou não, ou não desenvolve isso, nunca esteve tão desconectado, tão isolado. E aí, é, não, não, não, não, não me sinto ainda sequer é, apto a julgar o que, que é melhor, né? porque às vezes você está hiperconectado, é, pode, ser, pode ser estressante, pode ser um peso, né? ao mesmo tempo é, hiperisolado, pode ser ótimo, né? pode ser uma sua forma de se desintoxicar pode ser uma forma de você encontrar uma sabedoria uma coisa interior se conectar né com algo interior mas pode ser também perigoso uma pessoa é isolada deprimida que a gente aí agora com, com esse processo da né, epidêmico a gente não sabe a saúde das pessoas né então, é, isso não, não sei quanto no Brasil isso existe existe preocupação com relação a isso, mas em países como o Japão, como o Reino Unido, é, uhum. são muitos os casos de idosos que, que morrem e a família só vem saber que eles morreram tipo semanas depois, porque uhum. alguém percebe que, bom, o senhor Fulano, eu vim aqui todo dia é, sentar nesse banco, ele está aí duas semanas sem vir. Por quê? Porque é um idoso que mora sozinho, né? E que, é, enfim, né, nesse nesse modo de vida, ele acaba sendo esquecido pelo sistema social, pela família, né? Com, que, que, por sua vez, tem suas responsabilidades, suas obrigações, né? Pagar contas e toda aquela coisa. E, então, eu acho que esse paradoxo está nos colocando a lidar com. com um, problemas extremos desse, Esses extremos né? Desse desse problema de Estar presente e estar ausente né uhum. e, e aí Você é, ia dizer alguma coisa? Não, isso que a gente vai ter Que se fazer presente Muito mais na né? ah, vida Eu vou ter sim. que ligar mais Para as pessoas Eu vou ter que fazer mais reuniões né virtuais uhum. Porque para você garantir Que o outro está lá garantir né? uhum. é que o outro está presente, que o outro está ouvindo, que o outro Sim. está bem Porque é a nossa única ferramenta agora é. Mas eu acho que nesse sentido isso vai aproximar as pessoas né? Porque é. assim, voltando ao teatro né? O teatro, o olho no olho, ele é muito importante Quando você está no palco e você está diante do público E você sabe quando o público está com você. Uhum. Né? você E você traz isso para dentro de você, vocês estão juntos Quase, ali quase não tem quem está assistindo e quem está encenando mas tem algo acontecendo tem uma terceira coisa acontecendo uhum. né? como você não tem agora essa presença para suplantar você vai ter que estar mais vezes né presente virtualmente na vida das pessoas Sim. a gente vai ter que ir usando as tecnologias que temos né é. com os idosos com as crianças você falou da, da da pessoa tímida mas também tem a criança ou a tudo que não tem o um tempo de atenção para ficar 10 minutos diante de uma tela uhum. ele tem que ter alguém que vá até ele que toque toque uhum. né? e Sim. nós vamos ter que, que aprender instrumentos né que que dê conta disso Sim. Uhum. e eu acho que a gente vai vai continuar essa pesquisa né depois que tudo passar que a gente pudesse sair enfim. porque nada na todo mundo está dizendo isso mas eu acho bom repulsar Nada será como antes. É, o teatro é. não será como antes, a minha vida não será como antes, a sua não será como antes. Né? Porque nós estamos diante de vários desafios sociais, econômicos, pessoais, e a gente vai, vai buscar meio de plantar. É, sem dúvida nenhuma. Né? E eu acho que é, essa, essa é a questão que, que ainda emerge no meio disso tudo, como as novas tecnologias, as novas mídias, os novos é, aplicativos que, no momento como esse, trazem para gente é, que trabalha com a comunicação, principalmente esse tipo de comunicação digital, é, novos instrumentos, novas ferramentas e também a é, obrigação de experimentar, né, novas, novas experimentações, novas... É, é, mais laboratório no fundo, né? Porque é, a gente está falando de uma de uma mídia, né? E de, um, de uma forma de, de trabalhar e transmitir a, a, a mensagem que mudou muito rapidamente se, se a gente pensar com, com o que aconteceu né? é, ao longo da história, né? Então assim, o teatro foi como ele foi durante milênios até que apareceu o cinema, né? E aí, como, como você falou agora há pouco, o, foi, o cinema quando apareceu, apareceu como cinema mudo. Daí vem Sim. o cinema com, com áudio, daí vem de, a TV, né? E aí foram décadas de, de cinema, décadas de TV, até, che até chegar a internet. Mas ainda não chegou a internet que a gente está hoje, do celular. Ela começa com o computador. Sim. Né? o primeiro os computadores eram do tamanho de um teatro, <risos> nos anos 50, 60, e, e aí hoje eles viram, cabem no nosso bolso, né? e e aí hoje eles permitem que a gente tenha esse tipo de conexão ao vivo que a gente está tendo, mas também eles introduzem novas formas de de é, empacotar mensagem, né, que eu, que, eu, que eu acho assim, isso é uma coisa bem radical que a gente está vivendo, né, de mídias, por exemplo, os, os stories, né, nos aplicativos de, de comunicação, tipo Instagram, WhatsApp, Facebook, né, Twitter, todos hoje têm essa, essa opção de você compartilhar uma imagem, uma fala de 15 segundos no seu perfil, né, então... É, isso já, já é um novo degrau nessa, nessa evolução da mídia, né? E aí agora a gente está vendo também o boom de uma nova geração de aplicativos que usam o vídeo ainda de uma maneira mais radical, né? Tipo o TikTok, é, o Quai, que são aplicativos que agora estão trazendo é, um pouco da, da relação do... Do, do vídeo né de mensagens curtas com também algum tipo de game de engajamento né onde eu posto um vídeo fazendo uma, uma gracinha e aí eu lanço esse desafio para que outras pessoas também façam e tal e e aí a gente tá é, eu, eu sinto que isso é de certa forma talvez a fronteira mais longa que, que o teatro já, já alcançou né porque o teatro ele parte muito desse, dessa coisa do jogo cênico, né? de, de é, a gente conseguir é, fazer essas brincadeiras e, e criar ali uma mecânica de interação entre os, os atores. né? E aí, quando surge esse tipo de aplicativo novo, a gente é, traz essa esse jogo para um, né, uma amplitude que nunca alcançamos. É como se fosse um bilhão de pessoas num teatro né e, e, e sendo atores e, e, e plateia junto então é, isso é o fruto que de cinco mil anos de evolução ou muito mais né de, de evolução do teatro mas onde antes existia uma arquitetura é, de pedra de concreto né para você conectar aquelas pessoas hoje a gente está na arquitetura das redes né das redes de comunicação mas é, o, o vamos dizer assim o princípio de engajamento e de conexão ainda ainda existe o jogo cênico ainda existe né e, e agora a gente está é, tendo acesso a essas, essas novas é, mídias essas novas formas de comunicação que revolucionam a nossa maneira de se comportar né esses aplicativos que eu citei é, alguns deles já já têm casos, de desafios que as pessoas fazem e que às vezes põe a vida em risco, é, algumas coisas acontecem fatalidades, esse tipo de coisa. Então, eu acho assim, é, aí agora a gente está sendo obrigada a lidar com questões muito complexas, né? onde Até onde vai esse jogo, né? Até onde esse teatro, que é uma brincadeira, não pode afetar de uma maneira irreversível a vida real das pessoas, né? E... E aí eu, eu, eu deixo uma pergunta assim para você. É, você: o que que você, que que você está tá descobrindo ou, ou o que que você já já conseguiu é, aplicar das, dessas tecnologias que estão surgindo? Que tipo de experiências que você tem feito? Como que tem sido é, trabalhar com teatro sem estar mais no teatro? Como é que é? Entendi. É porque até agora a gente tem falado né, do teatro mais formal, mas na verdade o teatro ele já tem absorvido todas essas mudas. Né? O teatro pós-moderno ele tem experiências incríveis, né? Que, com, com vídeos ou com projeções ou com, é, até com o mundo já tem peças, né? Que o ator está sendo dispensado isso para é uma discussão, né? Será que existe um teatro sem assim, um ator? Mas assim, onde existe o homem, existe o teatro. Uhum. E isso nunca vai mudar. Uhum. Porque é, é, é a alma humana, é o teatro uhum. que fala sobre a alma humana. O que eu tenho exper experienciado né, agora nesse período, eu ainda faço é, uma reprodução do teatro filmado, vamos dizer assim. Não é? Eu estou ainda dando os primeiros passos Porque agora os meus desafios, por exemplo, é dar aula né? Uhum. Eu dou aula de teatro e tenho que dar aula para os meus alunos Mas agora de forma virtual uhum. Então, eu estou partindo do básico assim, Daquilo é, que eu sei, daquilo que eu acredito né? Que é a presença, que é o contato uhum. E a partir daí, eu estou fazendo alguns exercícios Alguns experimentos com vídeo alguns experimentos é, mais, com a presença virtual, mas num período pequeno, uhum. né? Eu tô tateando para ver como é que eu vou conseguir, né, que no nosso, como eu começo da nossa conversa, né? Garantir a, presença, a potência da presença no, no meio, né? No meio virtual. Então, uhum. assim, eu tô dando, assim, os primeiros passos. Porque é o que eu te digo, né? as pessoas da minha geração têm um pouco de preguiça, na verdade uhum. De testar coisas novas Mas agora não tem jeito, agora é a hora uhum. né? E eu me sinto aberta para isso Eu sinto que já passou do tempo, eu devia ter feito isso antes Mas agora é algo que não tem mais volta uhum. né? Eu tenho que continuar tentando E eu só vou saber, como eu te digo, né? Eu só vou saber se isso está sendo satisfatório a partir dos meus alunos, as respostas que lhes darão né, a partir dos produtos que eu estou produzindo. Uhum. Então, eu ainda não sei, mas o que eu te digo é que eu estou achando muito interessante, por isso é que a gente é muita ferramenta, é como se eu abrisse uma caixa assim e tivesse ferramentas as mais variadas uhum. e eu estou lá a cada dia indo e pegando uma e perguntando para uma pessoa que já sabe utilizar, então testando mesmo sem saber para que, que, que aquilo serve, não é? porque eu tenho esse tempo, a gente né? está tendo esse tempo para isso, e uhum. eu estou principalmente, acho que o mais importante é estar aberto para isso, é estar feliz com isso, é uhum. não achar que o teatro vai morrer por causa disso, né? uhum. é achar que tudo pega que tudo vai, vai contribuir para a gente poder se comunicar cada vez em vez. É, e, e olha, é, do, diante do que você falava, ainda me ocorreu uma coisa que, que eu acho, assim, é realmente um, uma fronteira muito é, gigantesca de, de alcance de, de, de, de todo a, a, o universo do teatro com todos os seus lados, né? seu lado luz e sombra, que eu acho que a, a gente agora está sendo confrontado como nunca antes fomos. Então, uma coisa que é um fenômeno muito característico dessa nossa época são as celebridades digitais, né? Pessoas que, às vezes, com um perfil no Instagram, no Twitter, ou agora no TikTok, de repente, se tornam celebridades. É, menores de idade, pessoas assim que... É, com algum tipo de linguagem que eles criaram, que faz um sucesso repentino, né? Algum tipo de piada que viraliza e de repente se viraliza um, um perfil e um, um artista, é, eu acho que a gente está sendo obrigado a lidar com de uma, de uma maneira um pouco crua, né e dura, com um ciclo de, de vida que o, o, o teatro conhece há muito tempo, né? Assim, vamos dizer é, no cinema na, no, na música e antigamente no teatro existia muito isso né de celebridades que viviam um, um ciclo é, um ciclo existencial de, de estrelato e queda e depois alguns alguns conseguem se reinventar e né, um, um retorno triunfal e, e, e assim são, carreiras que passam por esse processo, né, são é, seres humanos de verdade que lidam com, né, assim, vamos dizer, os dois lados do sucesso. E, e eu acho que nesse meio digital, esses dois lados do sucesso nunca foi uma, nunca foi tão, tão afiado, nunca foi uma coisa assim tão cruel, né, porque é, as pessoas, elas disputam, elas competem cada like, cada coraçãozinho, cada comentário e cada visualização. E, e assim, eu acho que nunca foi tão é, imediato o feedback da, da, da relação de, da aprovação, porque antes um ator não sabia se teve uma cena ou uma fala ou algo que ele disse ali que é, diz... É, desagradou três pessoas num, num grupo de 300 mas hoje essas três pessoas vão lá e comentam no seu na sua publicação né E aí recria todo um ciclo de de, de, de, de jogo de forças né e eu acho que assim em síntese o estresse de administrar imagem é, que, que às vezes é, acontecia mais para quem era dessa área né ou pessoas que é, de certa forma tinham que, que usar é, essa linguagem cênica, políticos, coisas assim, mas hoje é, crianças, é, jovens, pessoas que não têm essa preparação de repente se transformam numa celebridade e são e entram nessa roda, né? Que é uma roda cruel, que ela te levanta e te derruba, né? E eu acho que isso é um outro um outro é, desafio desse tempo né e, e, o, e o, o custo emocional que ele, que ele traz ele é algo muito substancial é né? muito pesado e que a gente assim vê que mesmo atores com carreiras não têm às vezes esse preparo para isso né o que que você acha disso assim se há, é, existe algum tipo de base, alguma sabedoria que o teatro acumulou ao longo da sua história, que prepara o ator para essa roda? Eu acho que assim nós estamos agora, mais do que nunca, sendo chamados a saber quem é o personagem e quem é a pessoa. Porque a celebridade sempre é um personagem. Sempre. Uhum. Seja virtual, ou seja aquele ator que tem uma carreira de 50 anos. Uhum. Essa, essa pessoa que a gente vê, essa celebridade que a gente vê na mídia, nunca é a pessoa. E cabe a nós, a cada um, né, saber fazer essa diferenciação. Uhum. Porque é necessária para a sua saúde emocional, para uhum. su as suas relações em dia a dia. Então, acho que a gente tem que se aprofundar nisso. Né? Uhum. é Colocar aquela linha que te separa né, da celebridade e da pessoa. Uhum. Né? Quem você é de verdade, se autoconhecer e saber uhum. que aquilo muitas vezes é um produto uhum. né? essas celebridades mais assim é, favor, é um produto como qualquer outro uhum. né? é algo que aparece no mercado vende algumas coisas depois é substituído por outra é um produto e Sim. você não pode se identificar com o produto e com a celebridade uhum. né? a celebridade ela te serve para algumas coisas Sim. principalmente para pessoa né que é uma pessoa pública que é um ator que é um músico Lógico que o que, que, que um nome, né, a celebridade, te serve, uhum. mas isso tem que estar sempre a serviço de você. Sim. Não vocês perderem é, uhum. isso. Isso que está cada vez mais claro. Né? Às vezes isso pode estar confuso, ter uma nuvem, mas agora não tem, as coisas estão muito, é, muito óbvias. Uhum. Né? Você, você só tem essa saída para você ter essa saúde emocional. De você saber se diferenciar. Então, eu acho que esse é o caminho, pelo menos é como eu sinto isso. Uhum. É, então realmente assim, é... A, a busca de uma autenticidade nas redes e, e, né, e vamos dizer, você precisa ter uma, uma, um centramento. Algo algo mais firme dentro de você que, que transcenda esse jogo do, do algoritmo, né? Porque senão você vai viver numa, numa montanha-russa de emoções. Ganhei um like, ganhei um dislike, né? E aí você é, vai ficar perdido, porque a multidão, cada um pensa de um jeito. Se você tentar agradar de um lado ou do outro, você vai ficar é, num ping-pong. Eu acho né? que você pode se preservar, por exemplo. Você pode, é, existe é, a celebridade X e eu vou me corresponder, vou me comportar com a mídia com essa celebridade. Mas eu, né, na minha casa, com as minhas pessoas, no meu trabalho, eu sou essa pessoa. Então você não precisa, eu, eu acredito ser super autêntico, você mostrar inteiramente, né, porque hoje não existe mais a privacidade. Mas enfim, mas você pode usar essa figura da celebridade para se proteger um pouco. Uhum. é né, para ter um mínimo de capacidade então, as pessoas uh, ficam se relacionando com essa celebridade tudo bem tudo bem o importante é que você saiba que essa é a celebridade e essa é você uhum. eu acho até bom que você não seja absolutamente autêntico uhum. né porque senão você vai ser muito invadido eu uhum. acho que você tem que lógico ser verdadeiro né não não não fingir algo que está absolutamente é, distante de você. Uhum. Né? Mas é como se fosse um avatar, sabe? Uhum. A celebridade é um avatar. Sim. É uma coisa que você coloca ali para se corresponder né, com o um grande público uhum. e para você poder se preservar. Eu, eu acho que assim é um caminho mais, mais seguro. Sim, sim. Bom, então muito obrigado, Silvia pela sua participação aqui nesse canal. A gente está aqui tentando reunir é, realmente pontos de vista e talentos para é, reunir um leque né, de, de habilidades, competências, ferramentas para é, quem agora está aprendendo a viver pela internet. né? E eu acho que essa, essa competência da, da presença, da intensidade da presença vai ser com certeza uma, uma uma competência de sobrevivência né vai ser vital vai ser uma, uma conhecimento vital para muitas é, empresas para muitas organizações e muitas carreiras né e eu acho que o teatro e, e essa essa conversa que a gente teve a gente conseguiu mostrar é, bastante como que como que é, a coisa é muito mais simples, né, e, e mais impactante do que a gente está supondo, né. E, hum. e bom, é, você quer deixar algum tipo de contato ou, ou página, alguma coisa para quem acompanhou é, é, checar os seus perfis, o seu material? Bom, primeiro quero é agradecer né, pelo convite, pela conversa. Porque foi muito bom, muito gostoso, porque a gente também vai seguir pensando na conversa, uhum. vai descobrindo coisas, uhum. isso foi muito bom. Eu não sei se gostaria de deixar tá? em contato, gostaria, talvez ainda não, porque eu estou me inventando. Uhum. Então, em breve, vocês terão o contato meu, porque eu também, durante esse tempo, estou revendo páginas, estou revendo a forma que eu tenho de me comunicar com as pessoas. É. Então, em breve, depois eu terei um montado para deixar com você. Bom, então é uma sábia escolha, né? Eu acho que é, espero que sirva de exemplo aí. Se você não estiver pronto para essa. Né, subir ao palco, não, melhor não subir, né? Porque é, não, não. assim. É um, um, o momento que a gente está vivendo mostra cada vez mais que isso não é brincadeira, né? a gente escuta assim, todo tipo de coisa, as pessoas falam as coisas pela internet, depois perde o emprego porque né, a política interna é da empresa, etc. Então, é, eu acho que até nisso o teatro também é uma ferramenta que, que capacita a gente para saber é, o risco que a gente pode assumir e o que não pode. né? Sim, porque Todo mundo deixa, né? É algo muito comum, você termina uma conversa, uma entrevista, você deixa os seus contatos tá? Mas eu também estou revendo tudo, então aguarde uhum. a nova Silvia para depois do isolamento. Então tá, então quando tiver a nova Silvia, a gente faz outra entrevista aqui e aí é, você apresenta seus novos projetos. né gente... Então, muito obrigado Silvia, muito obrigado quem... Sim. Quem acompanhou a gente até aqui, é, lembrando de pedir a sua curtida, que você assine o canal, compartilhe com quem você gosta esse conteúdo e dá uma olhadinha ali no, no, nos nossos links aqui embaixo, na descrição, para saber como participar dessa rede, desse grupo colaborativo que está se formando aqui. Obrigado. Fui. Tchau, obrigada.